Olá pessoal, vamos começar a nossa aula, então nós temos aqui alguns personagens para poder enriquecer esse, esse momento, vamos dizer assim, esse aqui é o nosso amigo Júlio, então ele está dizendo assim: ó, não apavore, não vamos lá, primeira coisa que nós vamos estar tá trabalhando na aula de hoje é a como eu devo proceder né, depois de ter limpado o meu material com álcool gel, né? Como a gente orientou. Ter posicionado a folha na prancheta. É, como que eu utilizo os esquadros e a lapiseira para poder traçar linhas né? É, horizontais? Então, primeira coisa. O exercício de vocês solicita que vocês façam linhas distantes entre si, né? De 1 em 1 centímetro. O que, que você vai fazer? Você vai marcar os pontos nessa linha lateral até o final da folha, né, de 1 e 1 centímetro, e com o auxílio do esquadro você vai traçar. Então, primeira coisa, você posiciona o escalímetro, né? E da mesma forma, com qualquer instrumento técnico, você deve estabilizar esse escalímetro. Certo? E na hora de traçar o ponto, o ponto técnico é um ponto mesmo, não é uma bolinha não, né? Então, qual que é a maneira mais eficiente? Você posiciona a lapiseira sobre o número 1, um, né? E ela vai escorregar, ó, marcando o ponto. Então, ó, número 2, ó. Número 3, número 4. Número 5. Então você usa no escalímetro os vincos que ele tem na marcação. Se vocês se recordarem da aula, eu disse que o escalímetro técnico, ele não é uma, simplesmente uma impressão, ele tem é, uns veios que nos auxiliam a estar tá marcando o, o ponto na hora de posicionar. Então, depois que o meu ponto estiver marcado, o que, que eu vou fazer? eu vou utilizar um dos esquadros como base, porque eu tenho a régua T, ela está fixada, né? no caso aqui a prancheta, ela vai estar fixada na lateral, você vai ter o apoio do esquadro, né? o apoio do esquadro, fazendo a perpendicular com a sua régua paralela, ou T, ou essa régua da prancheta, então é importante que isso aqui esteja, em perpendicular, por isso que ao posicionar a folha você mede com o esquadro, com o esquadro, né? então esse posicionamento estabiliza né, o esquadro com a mão e vai ajustar o outro também criando uma perpendicular quem trabalha com a régua T é, vai sentir Será que eu não posso movimentar a régua T né, para poder traçar as linhas horizontais? Cuidado! Se a sua prancheta, se o marceneiro não teve um cuidado de esquadrar essa prancheta corretamente, o seu desenho técnico vai ficar incorreto. Então, o que, que é o ideal? É você estabilizar a régua paralela, estabilizar o esquadro, e esse outro esquadro movimentar apoiado no outro, que está em relação perpendicular com a régua, e assim traçar. Então, ó, eu posiciono em cima do ponto, né? estabilizo, ó, aí eu solto esse, estabilizo o outro. Certo? E aí sim, conforme foi dito, eu nunca empurro o traço, mas sim, eu traciono. Né? A lapiseira ela deve estar encostada no acrílico, do, do esquadro, né? De uma forma que permita o traço preciso. É sempre importante você ter a visão do início e do final do ponto, para que você possa traçar tranquilamente. Ó, tracionando e parar no lugar exato. Da mesma forma, a segunda. Então, com muita calma, tranquilidade, né? Para que a linha saia homogênea e numa única, num único traço. Então, ó, mais uma vez, posiciono o esquadro que, vai, que está com a relação perpendicular com a minha régua da prancheta ou com a régua paralela. Né? Posiciono o outro esquadro sobre o ponto que eu já marquei. Né? Estabilizo toda a estrutura com a mão. Depois de posicionado exatamente sobre o ponto, estabilizo só o esquadro que vai me servir de traço. Então, com esse segundo, primeiro esquadro aqui, eu não me preocupo. Eu me preocupo com esse. Ele tem que estar estabilizado para que o meu traço saia adequado. Então, ó, clico, ó, posiciono e traciono. Ó, e paro exatamente exatamente no final do ponto. Então, esse é um tipo de treino que nós vamos exercitar o quê? A linha, o esquadro, o posicionamento entre os dois esquadros, criando a inclinação perpendicular necessária para o traço, junto com a régua, e a homogeneidade desse traço. Além disso, a o final e o início desse traço. Por isso que é pela com a folha toda por esse caminho para que a gente possa treinar com várias linhas. É isso aí que nós estamos tá realizando e esse é o primeiro exercício. Então, boa sorte e vamos lá.